Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Hoje vou mostrar como fazer este porta chaves de tecido. É muito fácil de fazer e além disso pode aproveitar retalhinhos que tenha em casa. Se gostar, carreguem gosto. Se não está inscrito, convide a inscrever-se e ativar o sininho para receber as notificações e partilhe com os amigos que ajudam a crescer o seu canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de duas tiras de tecido. É uma voltura altura para poder aproveitar retalhos que tenha em casa. E a medida deste aqui é de 30 de comprimento e 6 de altura. E este é de 30 de comprimento e 4 de altura. Vão precisar também de um mosquetão. Há vários... Uns são de 2, 2,5 e, e de 3, podem escolher qualquer um. Tesoura, alfinetes, máquina de costura e ferro de engomar. Como vocês podem ver, os meus tecidos já estão vincados. Eu já adiantei e eu vou explicar como eu fiz. No tecido, a parte do avesso fica virada para cima e vou dobrar a meio e vincar com o ferro. Depois abro e as laterais vou colocar para o meio, as duas laterais. Passo o ferro de engomar e vai ficar assim, como uma fita de viés. Este é exatamente igual. Vou dobrar a meio, passar a ferro para poder vincar. Abro e as duas laterais para o meio também, ficando assim. Agora vou colocar a fita maior, vai ficar por baixo com a abertura para cima, e esta, a mais pequena, vou colocar para baixo, ficando as duas aberturas, uma com a outra, ficando assim. Colocando aqui no meio, alfinetar por tudo. Agora vou à máquina de costura e vou fazer duas costuras deste lado e deste lado, não é necessário rematar de cima até baixo e daqui até aqui, eu vou cozer já fiz aqui a costura, de um lado e do outro deste lado cozia vermelho e deste lado cozia azul numa das laterais vou enfiar agora aqui um mosquetão para o meio e vou unir as duas laterais ficando o mais pequeno para dentro e agora vou fazer aqui uma costura, rematando o início e fim já fiz aqui a costura, agora vou virar para o direito. Vou colocar o um mosquetão para cima, para a costura. Ficando aqui a costura mesmo na parte de cima. Estas beirinhas, neste caso é a parte vermelha, vou virar para dentro. E esta parte agora aqui em baixo, vou colocar para fora. Só fica para dentro mesmo em cima. Assim. Vou alfinetar, deste lado vou fazer igual, meto a costura para dentro e meto esta para fora, ficando assim. E vou também alfinetar, só fica mesmo para dentro a parte de cima, depois aqui do lado fica para fora. Agora vou à máquina de costura e vou cozer daqui a aqui, rematando o início e fim. Tendo cuidado de não apanhar aqui o ferrinho de baixo, mas também ser o mais justo aqui ao ferro. Já cozi e está pronto. Fica assim. Por exemplo, podem decorar com um botãozinho ou até dois pequeninos. Agora, eu vou optar por cozer aqui dois botões. Assim. Eu vou cozer. Já cozi ficou assim. Agora é só colocar aqui as chaves. Eu vou mostrar outros exemplos. Este aqui coloquei um fuchico com um botão. Este aqui, coloquei um lacinho. Portanto, coloquei aqui uma cola que é diferente deste. Este não tem nada, optei por não fazer nada. Ficou assim, também fica muito bem para homem. Este aqui também fiz para homem e é mais comprido. E o comprimento deste, para quem quiser fazer. A medida é 50 por 4 e 50 por 6. Estes aqui são por 30 e estes são por 50. Espero que tenha gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gosto. Muito obrigada por ter assistido e até breve. Beijinhos!